Ok, finalmente está na hora de abaixar aquela bendita ponte antes que... Eu não sei exatamente porque eu disse antes que... Estou falando como se tivesse algum tipo de componente temporal a ver com isso, quando absolutamente não tem. Então vamos simplesmente, vamos simplesmente abaixar a ponte, a gente vai para o outro lado e a gente vai provavelmente encontrar o Big. A não ser que ele seja em alguma outra direção, o que é possível. Mas eu não sei. Uh, só progressivamente mais animado. <risos> não, Tails, não duvide de si dessa maneira. Como <risos> isso não é culpa sua. É culpa das pessoas que escreveram o seu diálogo e a sua função na história. Hey, quem foi de quem de ok, chega num ponto que a história desse ah, jogo não, eu, eu, eu, tá menos sendo a história de um jogo e mais literalmente refletindo as críticas cara, da internet. Isso isso podia ser um post na Sonic Retro. Ou um excerto de qualquer youtuber de Sonic por aí, mas... <risos> isso... Isso certamente foi uma decisão aqui, parece que tipo... Isso, isso aqui foi tão... Ok, uma boa maneira de comparar... Uh, o que está acontecendo aqui é com a Ascensão Skywalker... No sentido. Eu sei o que você acha disso. Eu ele disse que a fonte está fora. Não é isso que. Ele... Você não literalmente traduz out dessa maneira. Enfim, antes que me assassinem uh, quando não prestar atenção. A comparação com a ascensão de Skywalker era é no sentido de ser uma resposta direta à recepção. Obviamente, a coisa tá muito melhor que em Sonic Frontiers. A proposta Sonic foi uh, por espaço ali, tipo. Não estava tão. Longe, assim que E agora isso se tornou um minigame inteiro uh, Ok, então Tudo Isso Hein? Esses são os controles da ponte Sonic, você podia simplesmente pular do outro lado Facilmente Só tem uma parede invisível No meio do caminho Que tá sendo uma parede invisível No meio do caminho, mas tudo bem eu não Eu não vou questionar só que, ok, às vezes você simplesmente tem que pegar uh, as molas que te ajudam, mas é só para eu chegar aqui no final uh, rapidamente, porque eu absolutamente consigo fazer isso com tranquilidade, mas... Yeah, isso aqui é criativo, é criativo, pelo menos isso certamente se qualifica como criativo, isso provavelmente é a melhor utilização de skydiving que a gente teve até agora a não sei que eu esteja esquecendo de algo bem off a propósito ok isso aqui tá chegando um pouquinho perto e ah não quer saber simplesmente vá rápido até o final porque o tempo está definitivamente acabando aqui jogo qual é Simplesmente aquela última pirueta... Ok. Nota mental, simplesmente ficar segurando R2 o tempo inteiro, caso contrário, isso aqui não vai dar certo. Ok, então. Vamos ver se dessa vez eu consigo não completamente fracassar de uma maneira vergonhosa. A proposta, esses anéis dourados ali absolutamente me lembram uh, tremendamente dos anéis do ovo da morte que fazem perder tempo. E basicamente é exatamente isso que aquilo é. Ok, isso. Aquilo não foi a coisa mais brilhante que eu fiz na minha vida inteira, mas tudo bem, tá dando mais ou menos certo na sua maioria. Eu acho que tipo o jogo quer que... porque eu fui atingido? Eu não sei. Prefiro não questionar. Sonic, quer saber? Melhor eu não questionar. Tipo, não posso ficar falando que eu não vou questionar Imediatamente questionou. Pera o que? Ou oh, aquilo fez eu perder tempo, mais do que tudo? Ah, quer saber? Eu vou. Eu vou evitar esses anéis. Aqui, Aqueles anéis, o tempo esteiro só estava ali pra eu perder tempo, não é? E eu ignorei completamente este fato. Ok. Não 100% do tempo, mas é, o que é isso? Isso aqui é uma missão fácil que eu compliquei excessivamente. Ali quando não tinha motivo algum pra complicar excessivamente. Chão com texturas incrivelmente borradas e de baixa resolução. Por favor, não dê zoom em texturas incrivelmente borradas e de baixa resolução. Porque isso, basicamente, nunca dá certo, não. Rima definitivamente intencional. Ok, mas eu estou curioso. Vamos só com o Big, ou não? Porque eu sinto... Que este episódio é um bom episódio para pescar. Ou será que tipo, a gente só abaixou a ponte para fazer o Teus passar? Ok, casualmente isso faz uma esmeralda aparecer. Tudo bem, não vou questionar. Popping tremendo acontecendo ali, simplesmente sombras aparecendo. As sombras aqui, aqui de estão realmente ruins. Será que é porque eu não tô usando antiailhas em temporal? Porque isso é o tipo de coisa que acaba é, que acaba quebrando uh, sombras de vez em quando, mas up <risos> <risos> tipo só me conteus oh não tô vendo não estão vendo o up misterioso que aparece ali de vez em quando eu estou curioso sobre o que isso vai significar no fim das contas mas é aqui que agora finalmente a gente pode explorar um segmento inteiro da ilha. E o jogo quer que a gente vá lá longe para falar com o Tails, mas isso é algo que vai ficar para outra ocasião que certamente não é esse episódio. Bom, isso não é verdade, isso aqui não é remotamente verdade, mas uh, eu não garanto nada. Basicamente é o que eu tenho a dizer sobre isso. Enfim, indo aqui em frente, a gente tem todo um segmento que vai fazer o que? A gente ia ganhar uma ferramenta exatamente como eu tinha imaginado. Ok, nós temos mais um outro segmento aqui, uh, que vai ter uma sessão de plataforma inteira para a gente seguir. E oh, isso provavelmente vai fazer a gente seguir ali em cima. Hum. Pensando bem, eu acho que isso não vai exatamente fazer a gente subir ali em cima. Oh! E yeah, aquele negócio que eu utilizei para uh, desligar o ajuste de câmera. Existem algumas ocasiões como essa, onde as Vioca acabam atrapalhando. Mas quer saber, isso aqui era uma rampa super simples de se utilizar. Então, quer saber? Sem problema. Ei, hey, a gente consegue uma engrenagem de graça e a gente consegue... Falar com este camarada aqui que vai dar umas melhorias pra gente. Ok, é. Yeah. Sem dúvida alguma, isso foi algumas melhorias e não muito além disso, mas... É, yeah, eu tô interessado nisso aqui. Tipo, tem cocos que a gente pode uh, liberar através disso aqui? aí. Será que eu já atingi o limite de cocos aqui? Porque o Sonic realmente não está querendo... Interagir com essa esfera Então... Yeah, eu acredito que essa pode ser a situação Mas, enfim, se eu soltar aqui eu consigo E yeah, eu sabia que eu ia conseguir pelo menos Uma engrenagem indo por ali Mas, enfim, dizia a letro... Oh! Ok, eu tenho que... Não, não, não, Sonic, não, Sonic, não Eu tenho que fazer isso agora Porque nós estamos à noite Então, yeah, ok, tudo bem Percebi também que tem um som direcional Que você utilizar para saber onde apareceu o brilho. Ok, eu não tinha certeza se o brilho tinha aparecido ali, mas tudo bem. E agora aparece ali em cima. Yeah, se eu, tipo, não me calasse ali... Eu teria mais problemas do que eu estou tendo no momento. Ok. Quantos desses eu vou ter que ativar? A resposta certamente é muitos. Uh, eu espero que não amanheça antes que eu termine. Ok, beleza, terminou. Eu já tava começando a ficar um pouquinho nervoso porque parece que o sol já estava começando a subir um pouquinho, então é... Uh, Ui tem uma fase ali que eu posso acessar. Definitivamente interessado em fases. Espera aí, fases ou teleporte do Big? Não é teleporte do Big. Ok, genuinamente preocupante porque... Peraí, sério? Isso significa que tem uma parte inteira do mapa que até agora eu não acessei, que tem uh, coisa correspondente... Peraí, o quê? Hein? Uh, Fortaleza. Simplesmente existindo aqui. Um, quando eu vou ter a oportunidade de te atingir, eu não sei. Quer saber? Eu prefiro nem me preocupar... Ou, oh, eu vou ter que derrotar ele para eu poder acessar aquilo, não é? Talvez. É isso o que me parece. Ok, então deixa eu simplesmente sair seguindo por aí até eu conseguir alguma coisa. Uh! Ok, beleza. Era isso o que eu queria. E com isso a gente vai ter uma luta desnecessariamente demorada aqui, mas tudo bem, paciência. Oh yeah! Lembre-se de como funciona... A estratégia de ir rápido aqui Simplesmente passe esse lugar assim. Pera aí, eu não tava com o turbo funcionando Nesse tempo inteiro, bom, não é à toa que Eu tava me sentindo Mais lento do que eu Realmente estava indo Ah, quer saber, tô começando a achar que a velocidade Que você Tá indo não faz muita Diferença aqui, mas tudo bem Mas, e ah não Simplesmente tinha um chefe gigante Ali que eu acabei não vendo, mas Tudo bem Ok, hora de uh, atacar o chefe da mesma maneira que a gente sempre faz. E, Yeah! é sem dúvida alguma moleza. Nem pergunto se, tipo, spamear o mesmo ataque é melhor ou pior do que não spamear o mesmo ataque. Tipo, eu posso, exemplo, ficar oscilando entre os dois ou posso ficar fazendo o mesmo repetidas vezes. Eu, eu não sei se tem algo objetivamente melhor ou pior, mas tanto faz ter uma fase real legítima aqui pra gente fazer Ih, é que é um complemento novo eu ainda ainda tô semi Pera peraí isso aqui é genuinamente que é um complemento olha, eu sinto que tipo uh, podia parar na segunda ilha as fases que reutilizam Level design de outras fases. Bom, na verdade, o ideal seria que elas não existissem, mas tudo bem. Eu vou dar o crédito para... Quer saber? Não sei porque eu estou... Oh, eu perdi um monte de anéis ali. Não tenho a menor ideia por porquê, mas uh, foi o que ocorreu. Anéis vermelhos, tipo... Eu não perdi nenhum anel normal aqui, sem dúvida alguma, mas... Espera, o quê? Ei, ei. Não me confunda. Por que aquilo me jogou naquela direção, eu não sei mas. Yeah, é, aqui dá pra você reagir àquele salto ao contrário do que acontece no Sun Generations. Quer saber? para falar a verdade... Uh, o fato dessas fases existirem aqui e te darem a oportunidade de você fazer essa comparação, pelo menos é... Sei lá, uma ferramenta de análise de level design e controles... Uh, para os jogos de onde essas coisas vieram eu acredito que é válido agora eu me pergunto tipo eles sequer se preocuparam em programar a água aqui para te perseguir etc Mega Mac ou não porque bom eu teria que ser vítima da água ao ser excessivamente lento mas ou oh, será que eu posso Ok, eu absolutamente posso pegar isso aqui com facilidade Ok, uma coisa que eu realmente gosto dos anéis vermelhos É que a hitbox deles são muito, muito grandes Ok, só falta eu conseguir rank e pegar os anéis Ou oh, é só eu seguir aqui, tipo, no caminho normal Isso vai fazer eu ganhar os anéis vermelhos de graça, não é? Eu acredito que sim, e a resposta é tremendamente sim Continua sendo esquisito que, tipo, os Anéis, os anéis vermelhos estão basicamente na zona uh, de seguir em frente sem esforço, mas tudo bem, eu não vou questionar muito isso, se bem que eu realmente deveria questionar tudo isso, mas eu repito, tudo bem. Ei, hey, isso aqui pelo menos está num lugar um pouquinho mais difícil de se encontrar, então, ei, parabéns. Agora, ok, só tenho que ver a maneira de terminar isso aqui o mais rápido possível para possivelmente conseguir o Rank aqui, mas... Olha, eu não sei se isso vai realmente acontecer ou não. A propósito, tipo, ah, eu não estou um, fazendo os movimentos mais eficazes do mundo aqui. Tipo, eu consigo ir rápido. Nessa Chemical Plant do, do estilo original do Sonic Generations, aqui eu estou tendo um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que o caminho de cima é sempre o mais rápido, mas, quer hum, saber, eu não posso afirmar com certeza se ele realmente estava sendo o mais rápido ou não por ali. Então, prefiro nem me preocupar com isso e simplesmente seguir casualmente em frente aqui é o fato de existir uma possibilidade de você quicar depois de você utilizar a pisada é algo bom ok isso foi um quarto 40... Uau, isso foi quase um ranking sozinho eu só preciso tipo otimizar um pouquinho mais no movimento e tá tudo certo pera aí eu já já estou começando mal eu acho que tipo ir pelo caminho de cima é a coisa ideal a se fazer aqui Apesar de eu ter dito que não necessariamente uh, seria a coisa ideal a se fazer, mas tudo bem. Porque, tipo, eu tô indo pra trás comparado ao que eu estava fazendo no outro caminho, então... É, eu não sei. Ok, eu acho que isso foi, mas droga, eu utilizei o russo no lugar errado e foi por isso que eu não pude utilizar ele no ar porque eu já tinha utilizado e perdido a minha oportunidade, etc e tal, simplesmente. Estranho que o Home Ateca ali é realmente rápido nos balões. Eu não sei porque eu disse isso, porque eu já sei porque as coisas funcionam lá com os balões, eu já, já fiz a análise, eu já cheguei na conclusão, mas tudo bem. Ou, oh, a propósito, não tem o um caminho ali em cima, tipo... Ali parece que tem um caminho ali, mas não é. Uma coisa que eu percebi ali também, com a aranha, que é, tem, tipo, uma teia azul brilhante que ela utiliza para subir e tá de dourada. Eu acho que tá meio desalinhado ali onde a teia daquela aranha está. Tipo, eu não sou o único que percebeu isso, né? Uau, eu sem dúvida alguma fui bem rápido aqui, mesmo com esse erro no final. Ok. Uma fase de substância... E foi uma fase que não tem level design original dessa fase, então... Uh, ups... Ups, <risos> definitivamente, uh, para os designers dessa fase. Ah, uh, provavelmente não foi gasto muito tempo com esse tipo de coisa, nem né, recursos, etc. Então, não dá nem para reclamar tanto. Mas, enfim, uma coisa que foi mencionada... É, com todo aquele negócio de... hum... eu quero meio que ir pra lá com todo aquele negócio de, oh, a gente vai utilizar Sonic Frontiers como base para os jogos seguintes, etc, etc, e tal é que eu estou genuinamente preocupado, com tipo, se o próximo jogo acabar seguindo o Sonic Frontiers no sentido de ter, tipo, um monte de uh, anéis aleatórios para o jogo inteiro, segmentos automáticos, etc Tipo, se isso continuar por mais um jogo e pior ainda por mais dois jogos, isso provavelmente vai acabar fazendo o Sonic Frontier ser genuinamente detestado bem, bem rápido, invertendo completamente a recepção crítica do jogo entre os fãs, etc. Então espero... Que isso não aconteça, enquanto que eu ao mesmo tempo compreendo que a possibilidade disso acontecer é não é pequena. Não vou dizer que ela é grande, mas também não é pequena. Ok, finalmente encontrei o um jeito de chegar aqui e agora é simplesmente o caso de desenhar círculos aqui. Ok, tipo, fique devagar. É melhor ficar devagar quando não tem. Uma quantidade insana de espaço seguro em sua volta. Simplesmente simplesmente faça aos poucos. Isso aqui é exatamente o lugar onde ficar calmo e de boa é a coisa ideal a se fazer. Tem uma esmeralda ali em cima a propósito. Eu acho que sim, tem um brilho grande ali que possivelmente indica uma esmeralda. Eu... Ok, eu acho que eu sei... O que eu preciso fazer para chegar ali em cima, mas. Ao mesmo tempo, eu mais ou menos não sei. Ou, oh, isso fez corrimãos aparecerem. Conveniente e fantástico. Ok, fiz parte do mapa aparecer. Ou, oh, Tails está ali com a esmeralda. Tudo realmente legal. Uh, ainda tem uns segmentos, algumas coisas por aqui que eu tenho que liberar, mas. Neste exato instante, eu estou interessado em chegar ali. Para chegar ali, eu devo. pegar aquele corrimão ali em cima. Peraí, se eu ativar isso aqui, eu ganho. Ok, não, esse pede não vai me ajudar mais. Yeah, ok. Só absolutamente faz a gente chegar ali em cima. Eu só tenho que passar por esse segmento inteiro. E. Yeah, isso aqui vai ser. segmento de substância com obstáculos e etc. Ok, quando o jogo. Começa a colocar obstáculos aqui. Tudo fica mais interessante. Isso aqui foi um belo momento de imps com a rampa. A propósito, uh, a câmera simplesmente não conseguiu acompanhar o Sonic o suficiente. A propósito, a gente está indo tão longe aqui comparado ao que eu imaginei que a gente fosse fazer. Uh, isso aqui é um segmento muito maior de level design que eu acabei imaginando, tipo, uau, eu acho que isso é o motivo principal para Draw Distance ser tão ruim e ter tanto pop -in. é porque se você simplesmente pudesse ver tudo aqui e ampliar a distância, coisa que provavelmente vai acabar sendo liberado com mods, você tem uma noção de como o céu no jogo ficaria poluído com pedaços aleatórios de fase seria extremamente feio provavelmente aí uh, o jogo decide ser feio de uma maneira menos pior é, é justo chamar isso de menos pior eu não sei, eu teria que fazer uma comparação quando tal mod possivelmente sair, mas é, nisso ah, uh, que eu acredito sendo o alguma... Ok, demorou um tempo, mas eu consegui chegar aqui. Ah, uh, eu tenho o suficiente para liberar a Esmeralda. A é assim, esse é o motivo, deles. estou tentando um a de We're in a kind of standby okay, mode the emeralds to power them. mas estava tirando energia de energia de onde? Do vulcão possivelmente, energia geotérmica. Ou isso não foi nem sequer pensado. Eu não sei, mais. ah, para falar a verdade, até agora, uh, só ele teve muito pouco contato com o Eggman aqui não tem nenhuma noção do que exatamente ele fez. Coisa que eu continuo acreditando que vai ser... Ei, espera um instante. Eu estou vendo um ponto de interesse que foi demonstrado aqui. Ou oh, será que o jogo está simplesmente mostrando aquilo? Eu não sei. Tem um ponto de interesse. Então eu irei em direção ao tal ponto de interesse. Só não exatamente agora. Ok. Agora que eu tenho a liberdade. E yeah, é na direção que o Deus está... É onde eu posso liberar isso. Pera aí. Tô indo na direção errada. Eu, eu, eu não sei. Quer saber? Tanto faz. Eu posso chegar ali rapidão se eu simplesmente dizer ah, por aqui então é fantástico. E também. Yeah, tem um pedaço inteiro do mundo que ainda não foi liberado ali. Então eu espero que a gente consiga liberar mais um pedaço do mapa aqui, porque certamente vai ter um pedaço pera aí, será que eu posso chegar no topo ali? na tem uma parede invisível que impede que a gente chegue chegue? chegue ali simplesmente subindo daquela maneira, mas um, e yeah, não estou vendo partes do mapa, não estou vendo partes do mapa não estou vendo partes do mapa continuo sem ver partes do mapa eu consigo ver uma rocha aqui Aqui tem um segmento inteiro o lado ela, mas aquilo não é o tipo de coisa que libera partes do mapa. Ao contrário do que a gente encontra aqui... Peraí, sério? simplesmente nunca vi esta atividade existente aqui. Genuinamente chocado com o fato de eu não ter visto esta breve atividade aqui, mas tudo bem. isso Oh, liberou esse pedaço inteiro do mapa aqui. Oh, tem uma parte ali que está trancada. Mas eu também já vi mais um outro segmento de liberar o mapa. Ok. Aos poucos, a gente chega mais e mais perto da possibilidade de pescar. A propósito, só agora que eu me lembro que, tipo, da última vez que eu pesquei, eu liberei um monte de coisa ali de Lord do Eggman mas eu acabei não escutando... Uh, nenhum Dos dispositivos de lore O que é meio que hilário, a propósito A gente pode falar com o Tails ali também Então vou fazer isso Depois eu vou liberar aquela parte do mapa E tudo estará fantástico Mas é, eu acho que aquela uh, Com licença eu acho que aquela parte ali trancada Deve ser a última coisa que a gente faz Antes de liberar o Titã Estou correto? Estou enganado? Não sei um, Onde eu posso falar com o Tails? Por aqui Oh! Pensei que est... ele estava muito mais perto do que realmente estava. Deus, você já viu naquele flashback que isso é um laser? Como no Sim, senhor. Você também viu naquele flashback. Ok, isso é extremamente absurdo, considerando que isso significa que as coisas que destruíram as ilhas eram muito mais fortes. Os são é Excelente pergunta! Sim! Yeah. Até agora a gente não sabe que raios de inimigos eles estavam enfrentando. Se fosse os Black Arms eu vou ficar tão furioso. Mas, ok, eu prefiro ignorar completamente essa possibilidade. Até alguém nos comentários simplesmente colocar... Ei, simplesmente um comentário com... É, minuto tal, segundo tal, no vídeo, com uma risadinha confirmando completamente: Não, não, não, yep. Yeah. Último chefe são os Black Arms. Shadow the Hedgehog continua canon. Uh, enfim, eu prefiro ignorar esta possibilidade o máximo, possivelmente. Possível. <risos> Não, porque eu fui sequer levantar essa lebre? Agora isso vai me deixar acordado de noite até eu terminar o jogo. Ok, e a gente liberou mais um segmento. Mas ainda tem, ainda tem mais segmentos de mapa que eu quero liberar ali. Tipo, tem todo. Ei, espera um momento. Oh, eu acho que essa ilha isolada ali é a ilha que é, tem o portal que leva a gente até o Big. Ah, eu meio que fui raptado aqui, de repente, por um segmento inteiro me deixando muito longe, então... Ok, deixa pra lá, eu meio que saí daquele segmento por completo acidente, que não era o que eu queria, mas tudo bem, foi o que acabou acontecendo. Como é que eu chego ali? É, eu tô vendo. Uma indicação de... Oh, mais ferramenta. Sempre algo fantástico de seu obter. Tô vendo... Indícios de... Ah, yeah, não, a gente simplesmente segue por aqui. Tem um monte de uh, ícones, fichas de pesca. Então, ok. Eu já sei o lugar que eu devo seguir aqui com tranquilidade. Oh, oh para alguns momentos... Yeah. Simplesmente eu acabei indo para longe do caminho por acerte... Oh, a câmera... A câmera ali não sabia o que estava acontecendo, porque eu acho que eu entrei na rota totalmente errada na direção ali, mas tudo bem. Ou será que isso é uma sequência, é, consequência de eu ter desligado aquele dispositivo de ajuda de câmera? Eu, eu não sei. Eu não sei, mas ok. A câmera aqui certamente está muito mais fácil de compreender do que aquele zoom insano impossível de entender eu já eu já vi o portal roxo já vi o portal roxo ele está ali e é fácil de compreender como chegar ali mas yeah, ok o que a gente ganha aqui no fim desse segmento bom uma ferramenta provavelmente mas oh só isso nessa mente pensei que a gente fosse ter um pouquinho mais mas tudo bem e ah, eu podia ir diretamente para lá agora, exatamente. Ou oh, cada um dos pontos de pesca realmente, francamente, honestamente, tem sua própria porcentagem de pesca. Isso é um pouquinho absurdo, mas tá bom, né? É assim, eu eu gostaria de pescar de fato, pois não tenho muita oportunidade. Me pergunto se, tipo, a variedade de peixes é realmente tão grande... De recompensas, etc., em cada um dos pontos de pesca. Porque, tipo, isso... É uma dedicação absurda... Pra tudo que... Tá acontecendo aqui. Certamente... Se bem que isso aqui é a cega... Qual é o estado atual... Dos funcionários da SEGA e o quanto que eles gostam de pescar, que tipo. Será que a SEGA ainda lança jogos de pesca que a gente simplesmente não ouviu muito falar? Imagino que devem ter uh, jogos de pesca uh, nos arcades, etc. Porque esses sempre são razoavelmente populares, mas eu. eu não sei. Eu não sei. Só que é simplesmente momento de pescaria. E yeah, momento de pescaria. Eu estou tão feliz com o fato disso aqui ser tão completamente simples. A propósito, uh, Sonic vai fazer sushi em breve. O que raios é esse lugar aqui onde a gente está, afinal? Isso aqui. O Sonic já fez essa pergunta com... Oh, agora a gente tá começando a ter repetições. A gente já pescou um girino antes, a gente tá pescando um outro girino agora, então... Yeah. Isso... Isso é menos que ideal. Isso definitivamente é menos que ideal. Oh, ok! Uma tartaruga inteira. Pelo menos o Sonic não tá... Segurando ela. Ele provavelmente perderia um dedo com uma dentada de tartaruga ali. Mas, a propósito, o Big, ele tá simplesmente observando ali. Ele tá com uma vara na mão, mas eu não tô vendo ele pescar praticamente nada aqui. Ele só fica surpreso quando a gente pesca algum peixe aqui mais. E yeah, eu tô começando a achar que eu vou. dedicar uma quantidade de tempo a simplesmente ficar pescando em off até eu conseguir. 100% de pesca em tudo, porque. Sim. Oh, ok, a tabuleta antiga. Manda pro Tails analisar. <risos> é, pelo menos o Big reconhece que isso é uma Big descoberta. Uh, me pergunto se ele, no fim das contas, vai ficar com aquilo. Tipo, simplesmente vai ter algum jogo. Ah, um galho! Excelente! Peraí, como assim 24 fichas? isso é só um galho tudo bem eu não vou questionar isso, isso vale mais do que diversos peixes tipo, aquilo é um galho de madeira realmente valiosa que serve pra fazer uh, baús e etc que é, é, é, que é isso que eu tô entendendo pelo fato daquilo valer tantas fichas. mas tudo tudo bem então eu não vou questionar vai demorar quanto tempo até a gente conseguir os pergaminhos a propósito isso continua sendo o interesse principal aqui Mas, Yeah, yeah. eu acho que eu vou deixar as pescarias seguintes em off porque é yeah, eu acho que a gente já chegou no ponto que tá começando a ficar uh, um pouco mais interessante mas é yeah. ok conseguimos mais um pergaminho e as fichas só vão aumentando ali E é claro, eu acredito que tipo antes de começar o próximo episódio, eu vou dedicar uma quantidade do tempo a manualmente aumentar a velocidade, um, um nível por cada nível, etc. Fizeram uma comparação nos comentários com como você ganha níveis em Dark Souls 1, só que na verdade não é assim que funciona em Dark Souls 1, é assim que você consome uh, itens de humanidade em Dark Souls 1, então eu, eu compreendo a confusão. Mas, é, aquilo estava impreciso e incorreto. Ok, qual é? Eu só quero... Só quero o segundo pergaminho. Isso é algo que está me interessando extremamente aqui. Não, o fato de você poder liberar engrenagens aqui... Ah, também, eu acho que dá pra você comprar. É o que, tipo... É o que desincentiva que você lute contra... Os chefes no mundo aberto, mas. Uh, pois é. Oh, oh, Sim, sim! Seria este o segundo pergaminho? Sim! Ok! Beleza, maravilha! Consegui tudo que eu queria e. Meu, parece que o valor de cada coisa que você coleta tá aumentando cada vez mais. Deixa. Deixa eu trocar fichas aqui, porque. é. Yeah. Ok, deixa eu simplesmente. Quantos desses existem aqui afinal? Quer saber, eu vou gastar tudo até não conseguir mais nada. Um, yeah, deixa eu ir para Peixe Pad enquanto. Yeah, ok, tem simplesmente um monte de anotações aqui. Okay. Recreações recriações de regiões. Oh, ele está fazendo referência. Aos cyber oh, ali, Oh, meu Deus, referência a Tim Sonic Racing, Ciberspace o quê? que Porque. <risos> <risos> Uhum. É um in extremamente uhum. interessado oh. Uau, isso é muito silício eu, eu ia dizer, uau, uma CPU desse tamanho provavelmente gera bastante energia, mas provavelmente é isso o que aquele vulcão é, então, justo é uma coisa como se eles encodassem seus corpos inimigos nesse jogo. Quem eram os anciãos? Ok. Oh, Jesus Cristo, tem uma referência aos Backarms. Oh, não. <risos> Eu fiz uma piada. Ok, ele desconfirmou. O que é ótimo, mas. Novamente, certos jogos são melhores esquecidos aí, quantos tem aqui a final... Oh, meu Deus do céu. Eu não vou ler tudo isso. Eu, eu vou simplesmente ler isso aqui em off, porque isso aqui... Acaba não sendo a coisa mais interessante do mundo inteiro, por mais que... Eu tenha... Uh, aqui, reagir aqui. Se vocês realmente estão tão interessados, joguem o um videogame ou assistam os níveis... Uh, os vídeos inevitáveis explicando em mínimos detalhes tudo que foi descoberto aqui. Ok, eu tenho que ir para cá. Em impressão minha, o mapa tinha revelado um pouquinho mais do que deveria ali. Eu, eu não sei. Vamos falar com o teus aqui, porque tem uma Yo, cena. Só que vocês estão fazendo referência a qual símbolo? Aqueles ars? Mas não parece remarkable. Jax software vaults. The data retention after all these years. The corruption is negligible and the maps are so accurate. Not to mention the way they can imprint the map data directly into the user's mind. It's hard enough explaining yourself to your peers, let alone some long-distance civilizations. Yeah, too bad they can't give us all the answers to the island's mysteries. You're right though. É ter uma civilização... Honestamente, considerando o nível de tecnologia nesse lugar que as chances das ilhas inteiras uh, acabarem explodindo no fim desse jogo são basicamente 100%. Porque caso contrário, isso exigiria um nível de. Ok. O que há com essas tochas? O jogo. Ok, eu acho que eu tenho que simplesmente apagar elas sem nenhuma ordem especial, né? Ok. Talvez um pouquinho de ordem em especial. Oh! Ok, tudo bem. Eu já, já compreendo o que está acontecendo. Basicamente, vou fazer diversas plataformas aparecerem ali. Aí eu vou poder fazer um cyber loop ali e isso vai liberar o mapa. Ok. Eu, se eu tivesse que, tipo, encontrar em algum lugar... Uh, a ordem das tochas eu provavelmente iria ficar preso aqui por minutos inteiros e não daria muito certo. Ok, isso já é tudo. Peraí um momento. Oh, não tem uma tocha ali. Ah, pensei que fosse ser simétrico, mas certamente não foi. Ah, eu sinto que. Em breve. Pera aí. Isso é tudo? Eu acho que isso é tudo. Não, não é. Caso contrário, a gente teria pego um achievement aqui. O que falta? Oh, Falta esse ponto inteiro aqui, que até agora não consegui descobrir. Oh, e Falta esse ponto inteiro aqui. Ok, falta uma quantidade significativa de coisas ali, mas talvez não tão significativo assim no fim das contas. E a gente pode fazer fast travel aqui, então isso... Certamente algo bom. Só que. Yeah, não tem. Não tem tantos cocos limites aqui. Ah, quer saber? Eu vou até esse e vou ver se eu consigo descobrir algo por ali. Ah, mais ou menos nessa direção que eu imagino que a gente deve descobrir algo que vai liberar a parte do mapa. Correto? Incorreto? Eu não sei. Ou simplesmente sair correndo. Oh, peraí, será que. Ok não isso aqui eu já descobri completamente é mais tipo pela beirada aqui desse lugar que tem coisas interessantes ou oh, simplesmente vi algo brilhando ali pensei que era o que eu queria mas não é o caso a proposta aqui você simplesmente não consegue utilizar o tubo sem se lançar em alta velocidade em algum lugar como aconteceu aqui não era exatamente o que eu queria que acontecesse, mas tudo bem. Um... Oh, tem um inimigo que impede de eu abrir o mapa. Hum... Se eu abrir o um mapa aqui... Ah, yeah, não, já explorei esse lugar então... ah! Onde, onde, onde? Onde... Será que existe, no fim das contas, algo que vai liberar esta parte do mapa? Tipo, não tem muitas opções de espaço aqui, onde poderia estar, mas... Eu sinto que eu já deveria ter visto por aqui, a não ser que esteja naquele segmento ali em cima. Espera aí, será que eu consigo... Sim, eu consigo violentamente me arremessar aqui para cima. Ou qual é. Tão perto, mas não o suficiente para chegar ali. Espera aí. Se eu violentamente me arremessar para cima a partir daqui... Espera aí, eu tinha conseguido me arremassar pra cima o suficiente pra... Ah, quer saber? Tudo bem. Prefiro não questionar. Mas... Eu vou dar um jeito de subir ali em cima, eventualmente. Tô percebendo que o jogo tá jogando umas paredes invisíveis ali também. E é isso... Isso não é sutil. Nem um pouco sutil. Só que tipo, derrotar. Aquele chefe tem alguma coisa a ver com isso, porque, quer saber, isso parece um pouco plausível, agora que eu tô pensando. E, não, provavelmente é, porque eu acho que eu já segui por essa parte inteira. E, é, yeah, eu tô só andando em círculos aqui sem conseguir muita coisa. E, esse que inteiro... O inteiro não tem nada. Deve ser dentro daquela ilha. Deve ser naquela ilha. E eu vou exatamente deixar um ponto aqui só pra eu dar uma explorada melhor no próximo episódio. A propósito, e aí, no próximo episódio a gente provavelmente vai liberar o mapa inteiro, uau.